Boa tarde, buraco! Boa tarde, galerinha! Estamos hoje aqui nessa. dia é hoje? Quinta-feira! Quinta-feira de tarde! Não rola pela Orla, Só de boa! <risos> Mentira! A gente está indo no, no CAB, que é o centro administrativo da Bahia, onde fica os órgãos públicos secretarias, corredorias, não. É um local do estado. A gente vai na Central de Processamento de Dados, a vulga PRODEB. PRODEB que gera serviço de tecnologia para o governo da Bahia. Vamos lá. O antigo aqui da aula. Vai pegar Magalhães Neto. Poderei pela BR. Não, aqui não. Que BR? Maluco. Ah, não. Eu vou. Ah. Vamos pegar o Costa Azul hoje. Fazer um negócio diferente. Bom, acabei de sair da borracharia. Que eu tava sentindo uma folga tremenda na roda traseira. Tava sentindo a moto sambando. Tava sentindo ela estranha. E aí, quando fui ver, é minha corrente, cara. Cheio de folga já tanto que eu vou ter que tirar um gomo um ou dois gomos que eu vou tirar da corrente pra Ela voltar a ter a tração. ela está no, no último pino da marcação para dar o um aperto nela você vê essa escala ela vai de 0 0 é 1 um. Acho que vai de 1 um até. Até 8. Quando ela estava boa, eu deixava no 6. E agora. Ela está além do 8. Já tá. Tá muito rogada. Aí o que a gente faz? A gente tira alguma da corrente. E ela volta a ter a tensão. É um procedimento simples e esse som não tá agradável oh graças a Deus aproveitei botei também um óleozinho na corrente para verificar né pá Bichinha vai voltar a ter um ótimo desempenho. Morena. Eita nós! Costa zivis. E de fotosensor. E aí galera, vocês que acompanham o nosso canal, é só lembrando que toda quinta-feira a gente se reúne lá no Rio Vermelho, junto com aquela galera toda, os motociclistas. lá resenhando, com minha ah, A questão maior é de, de reencontrar a galera, né? Aí ah, a galera dos filmadores tá sempre por lá. Eu, o César, o Franklin, o Luca disse que só pode chegar depois da 10, né? Porque ele tem aula, mas aparece quando dá. caso alguém queira aparecer quinta-feira à noite 10 horas 10 não mentira é 20 horas 20 horas 8 horas lá no rio vermelho pode a gente pra caralho né moto pra caramba lá é pra saber quem é quem só você procurando pô minha moto se conhece né uma XTZ preta protetores de mão. Uma descarga bonita, preta da Vax. Que é mais? Manetes douradas, reparem, manetes douradas E provavelmente vai ver um cara baixinho do lado dela. Com a jaqueta da Alpine. Esse cara sou Eu tô aqui com as pernas moídas, bicho. O treino de ontem não foi bem um treino, foi uma corrida. Aí.. Corremos 7 quilômetros É pouco, mas assim. A gente não. nunca tinha feito treino de corrida. E o terreno não era lá essa maravilha. Terreno acidentado. É beira de praia. Então por aí você tira. Tinha chovido recentemente, então. A areia tava bem. Bem fofa que é ponto com, ponto com lama Eeeh, televisor aqui Sem falar das subidas, né? Que Salvador não... Obrigado por olhar por mim Salvador não tem um terreno plano Principalmente na região que eu moro É altamente irregular então. Tinha mais subida aqui, meu irmão. Sofrimento, viu? Tem a ladeira mesmo, a ladeira de escada, que é próxima à UPA. Porra, velho, o que é aquilo, velho? A ladeira monstruosa. A gente foi na raça, né? Todo mundo junto, um puxando o outro. A mesma motivação e aí conseguimos concluir. Cheguei em casa, tomei logo um copo de água e um dorflex, flex. Já prevendo o dia de hoje, né? E aí é só repouso, descansa a musculatura porque depois que a gente chegou né ainda fez três séries de barra e três séries de, de, de flexões aí pronto aí a gente ficou de boa é isso aí vamos praticar esporte vamos fazer alguma atividade física Coisa melhor do que você se sentir bem com seu corpo, porra é bom demais. Bom, galera, essa aqui é a Avenida Paralela, aqui a minha direita o Bahia Café Hall, e atrás dele o Parque de Pituaçu, ou Pitua Civis como um bom soltero apolitano fala. E o cabo está à nossa esquerda. Vamos passar a capa direita e a gente vai, vai subir o próximo viaduto. E, eu, eu, eu, eu... eu, eu. Agora aqui a gente entra à esquerda. Foi Metia! Parece até pra mim que. Não, eu errei, eu errei. É aqui direto e lá no final é retorno. Exatamente. Bom, está de Puto Azul. A direita É caramba Tá lá, né Rapaz, não conhece mais nada aqui, véio. Essa aqui é a Avenida Pinto de Aguiar, também conhecida como a Rua dos Motéis. Mas é por sentido inverso, lá pra trás. Pra trás é motel pra caralho. Então, menina, minha jovem, quando lhe chamarem, vamos ali. Olha, vai é dar pinaguiá. Hum, cuidado, vou pitar É barreio. Ó. A é a gente vai descer aqui. A vai pegar aqui logo. Ui, caralho! Se pai? Que porrada, hein? Vocês viram o que aquela bandit tomou? Porrada seca. E aqui estamos. Centro Administrativo da Bahia. Google Cabe, acho que é Prodeb Poder Judiciário. De acordo com informações, a Prodeb é entrando nessa rua. Vem cá, pega esse retorno. Aqui todo ano acontece também a, a Stock Car. pra você ver pelo meio fio ali como é pintada. Já deixa a gente dar um passeio por aqui. Dania, Secretaria de Saúde, A vamos ler as placas, visado Prodeb 410, setiou, fatiou, passou, boa, 06, Olha lá, a portaria da Prodeb. E amigo? Pro Deb? É isso. Opa. Vou falar com o seu Ivaldo da parte de gerência de rede. O senhor a moto aqui na frente. Na frente? Na Beleza. Botar aí. Bom, então, vamos encerrando por aqui. E na volta a gente continua. Até mais, galerinha.